E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero. E hoje vamos tra tentar trazer um clássico do Playstation 1. E aí pessoal, beleza? <coughs> e aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero. E hoje vamos tentar trazer um clássico absoluto do Playstation 1. Yu-Gi-Oh! the Memories. Traduzindo ainda por cima. Achei uma ISO BR, estou com uh, um emulador de PS1 aqui no meu celular, rapaz. Não é Retro Mobile porque eu vou, eu vou fazer uma série só do Yu-Gi-Oh! Então vai ser o, a série exclusiva novamente do Yu-Gi-Oh! O Retro Mobile vai ser exclusivo para Mega Drive, Master System, Super Nintendo e Nintendinho. For de outros simuladores, a gente vai fazendo séries avulsas e aleatórias. Beleza, vamos <risos> acompanhando aqui o, a, a intro do jogo, né? É isso. Eu finalmente encontrei o tesouro proibido dos antigos sacerdotes. Ha, ha, ha, ha, ha. Ah, é muito ha. Ha, ha, ha. <risos> É muito engraçado, é muita risada. Yu-Gi-Oh! From the memories. Esse jogo ele foge um pouco da temática padrão, original dos Yu-Gi-Oh! Seja anime, seja dos jogos oficiais. Ele trabalha com classes de fusão e tudo mais vou fugir do Simon, não sei o que depois eu vou tentar encontrar ele tem uma ordem que eu tenho que enfrentar ele ele como é que eu vou dizer assim ele é um jogo único ele tem vários personagens do anime e tudo mais mas as fusões tu não precisa de uma carta de polimerização funde por tipo tem tem lu tem estrelas com vantagem sobre outras enfim tem carta de campo que conforme tem no jogo os equipamentos são padronizados ou dão 500 de, de ataque ou dão mil no jogo é bem mais complexo, né? Vamos duelar com a tia. Eu não sei nem qual é o meu deck. Aí. Opa, temos um dragão, ótimo. Temos um dragão, temos monstros. Tem muito inseto, credo. Tem água. eu tenho que trocar toda essa porcaria. Mas ah, tivesse uma carta. Opa, tesouro. Opa, tesouro do dragão. É um equipamento muito bom, rapaz. tá É um equipamento de dragão mesmo. Nós temos um, um dragão. Botou só uma carta do tipo choque. Que eu faço dragão, alguma coisa, o elétrico. Eu consigo fazer a carta mais útil do jogo, vamos dizer assim, de, de fusão. Aqui só tem mão disso. tem água, tem besta sombria, tem inseto e bruxo. Eu não tenho muita projeção para essas cartas, então eu vou botar elas aqui para descartar. Posso tentar fundi-las ah, com umas com as outras sem uma carta de polimerização. Basta o tipo da carta ou a espécie da carta ser parecida. Por exemplo, tem as cartas tipo Fada, mas for uma forma fadalada, uma fada que tenha feminina, enfim, dá para fazer bastante coisa. Por exemplo, aqui, um robô e uma espada vira o Metal Soldier não sou é, so aqui tá traduzido né soldado cibernético eu acho que 800 de, de ataque eu já derrubo essa aqui essa clava de massa Clay Mace ela é muito boa agora vou ter que me habituar né eu baixei um BR até o nome das cartas estão traduzido estou acostumado com os nomes originais vamos dizer assim então vamos fazer aqui uma fusão temos um fantasma planta e planta vamos fazer até no final das contas temos umas combinações bem interessantes para conseguir fazer o rei abóbora o né? popkin head esse baralho aleatório não foi tão ruim né? foi bem satisfatório para início de, de jogo ele já me ajuda bastante e aí próxima rodada a gente já finaliza Vamos curtindo aqui a, a gameplay. Vamos vencer a Tia. Vamos ver se tem uma outra coisa para fundir. Cara, esse bicho aqui, ele já é fortezinho por natureza, né? Ele vai ser um dos primeiros... Não vamos dizer primeiro a sair, porque tem muita carta de água, né? E todas as cartas de água eu vou tirar do deck, porque são todas ruins. Aí finalizaremos a Tia... A Tiana, né? Sei lá como é que é o nome dessa versão egípcia da Téia venceu muito bem Caribou Caribou é uma porcaria <risos> não me adianta nada mas valeu as estrelinhas. vamos lá vamos enfrentar mais uma falar com outra pessoa sabe algum tipo de festival na cidade pedir para oral, Tá, quer jogar comigo vamos joga uma partida comigo tá bom velho figurante Bigodudo <coughs> Caribou é monstro das trevas ali não me adianta muito pro monstro das trevas ser bom só se ele já for muito forte né? tu deixa no deck para ir usando ou a defesa dele for boa ó, temos a possibilidade de fazer um dragão com planta que ele tem 2.100 de ataque vamos botar esse, esse monstrinho aqui em modo de defesa e esperar a próxima jogada do nosso amigo o bigodinho já arregou, já não quis eu não tenho carta de, de choque, que era a carta que eu gostaria de ter. Então vamos meter aqui um dragão planta, de 2100 de ataque. Se eu quisesse poder defensivo, eu faria um dragão pedra, que ele tem 2300 de defesa. Como eu quero ataque, eu faço o dragão negro, o Dragão negro, rei da selva, em 2100 de ataque. O dragão pedra, ele tem 2000 de ataque, então, com sem pontinhos, né? Ó, temos uma carta de besta que é um lobo e uma carta de planta. Vamos fazer uma, um lobo planta. Literalmente essa fusão ficou igualzinha. O lobo Flower Wolf. Podia ter usado aquele o, o vasinho atacar, né, mas tudo bem, vou deixar ele. Deixa em modo de ataque. Vai que eu tomo um ataque. Não tem problema. Vamos ver qual é a próxima carta do figurante de bigode Beleza, aqui não sobrou mais nada Tem uma carta de água A minha mais fraca Eu vou botar essa aqui vou, vou botar virado pra baixo Não quero ver se ele me ataca 500 de defesa, nossa esse cara só tem carta horrível Podia botar pelo menos uma Uma fortezinha só para dizer assim, ó, oh, fazer alguma coisa, não, nem fez nada, nem reagiu, nem tentou se defender. Beleza, figurante de bigode já foi, ganhei mais um caribou, credo? Credo, caribou. <risos> vamos jogar de novo algum dia? Não, não vamos, <risos> não quero jogar mais com o esse gurizinho já é mais fortinho. depois de enfrentar ele tem uma velhinha ou um velho? até hoje não definiu definiu o gênero daquele velho. depois eu vou ter que ir no mercado eu tenho que tentar falar com o Simon não sei o que pra poder enfrentar ele não, tem uma carta de fada eu vou tentar fazer essa combinação aqui. Não, de... Bom, eu vou tentar. É que fada e esse monstrinho era pra dar necogal. Mas ah, aquela fada lá, ela não é feminina, então não me adiantou. Acho que meu esquilinho vai pro saco. Não, não foi, daí. Então vamos, temos água, temos água, temos inseto. Eu não vou desperdiçar não vou desperdiçar aquele dragãozinho ali Vou deixar essas duas em defesa Vou ver o que ele vai fazer Ah, oh, o maldito fez uma fusão ralei. Ah, não A Mystical Sandy era a carta que eu queria fazer Não nessa vez, né Mas A menina e pedra faz ela Então, rapaziada Deixa eu ver o que eu consigo fazer eu Consigo fazer um dragão de 2.800 e só ah, um dragão de 2100. É o que vai dar. Eu consigo empatar em ataque com ele. Mas eu não vou. Ah, ele tinha o um ovo da gorga, rapaz. 1300 de defesa para início de jogo é bom. Preciso que ele... Ah, ele. vai atacar com a carta mais fraca. Beleza. Ele é mais estratégica, é burra que a máquina faz. Mas me ajuda, né? Agora, agora sim temos, ó Uma menina Ela sim, com co aquele monstro Ajudaria O que, que eu vou fazer? Eu não, não quero gastar carta à toa Vou botar essa aqui em defesa Eu quero só eliminar Primeiramente a é mística Ela que é o meu probleminha Nesse início de jogatina a menos que ele faça uma carta mais forte. Ah, tá bom. oi que susto. Beleza, escargou relâmpago. Uma carta de inseto, uma carta de planta. Só pra descartar. Só pra chamar ataque inimigo. Enquanto ele não usar um hijack. Que uma carta de raio que elimina todas as minhas cartas de monstro. Ou um black hole que elimina tudo do campo. A gente tá tranquilo. Larvas. Bom que ele bota sempre o mais fraco pra atacar, né? Ó, temos mais uma máquina. E uma planta. Cara, <cười> ah, eu com duas máquinas não faço nada. Essa carta de fogo aqui também não me ajuda porcaria nenhuma. Então eu vou eliminar fazer essa eliminação aqui, então vamos botar assim em defesa, vamos atacar com, <coughs> atacar o Larvas, o dragão negro, rei da selva, pessoal não esquece aqui, para deixar um joinha no vídeo, eu já agradeço, <coughs> estamos revivendo a nossa série de Yu-Gi-Oh! Forb the Memories do Playstation 1, direto do emulador de Playstation 1, agora eu consigo, Agora eu consigo fazer a Mystical Sede, porque a, mesmo sendo planta, é uma carta feminina. E a pedra <coughs> não é nenhum monstro do maligno, vamos dizer assim. Então é um <coughs> uma combinação que funfa. Beleza, duas cartas de 20 sem ataque, agora vitória é questão de tempo. Nesses primeiros aqui a gente tem que dar muito azar para perder. A água, a água, o fantasma, eita pamba, sai disse Cara, eu vou botar Essa aqui em defesa, só pra ver se alguém vai atacar Se ele vai atacar essa carta aqui Ela tem mil de defesa E mil de ataque Será que ele vai ter cara de pau de botar algum monstro fraco pra atacar ele? Esse aqui ele é mais arrojado, né? Ele é mais impulsivo do que os outros Ó, ah, viu? Atacou ainda 800, beleza Caracol mecânico. E carta feia. Putz grilo. Vou botar essa ampulheta da vida. Uma bela porcaria. Ó, vou ganhar ainda na, na lua. Eu ganho 500 pontos extra de ataque quando a, a nossa lua vence... A nossa lua não, a nossa estrela guardiã, né? É mais forte que a estrela guardiã do inimigo. Show de bola. Tem que ver alguma coisa que preste. Não, não é. A se eu não me engano, é um caracol aquático, alguma coisa assim. <risos> Vamos lá, quero falar. Quero enfrentar o velho. Ou a Acho que é um velho. Não chamo de veia, né? Mas eu, eu é um velho. Ah, Armaio é uma espada. Eu achei que era um, um, um aquático. Um inseto básico. Tem 1300 de defesa, já é um, um recurso. Bora lá pessoal, não esqueçam hein, quem puder dar um joinha no vídeo eu agradeço. Yu-Gi-Oh! For the Memories, carta de água, carta de metal e Black Hole. Vou despachar essas três aqui e ver se vai vir um dragãozinho ou alguma coisa que preste. Mil de defesa para início, para esses primeiros aqui é uma numeração boa. Beleza, já arregou. Tem espada, planta, esse cara aqui, ele é meio fogo também. Eu vou fazer o Bean Soldier, que é o soldadinho de feijão. Tem 1.400 de ataque, é pelo menos uma, uma carta básica para ataque. Nossa, ainda bem que eu fiz ele, de deu 1.300 de defesa, Bio Plant. Que monstrão estranho, né? <risos> Ih! Que susto rapaz, estátua dragão, esse me serve, ele é dragão, é espada, mas é um dragãozinho também O que, que ele tem aqui, ele é urano, se não me engano, água e inseto Vou largar essas aqui de chamariz, porque preciso de mais cartas boas na mão Meu equipamento pela primeira vez apareceu né, então vou tentar usar ele uma hora que botar um dragãozinho só que na hora que brotar o dragão, precisa de alguma coisa para fundir oh, oh. Lady da Fé. Nós temos um bruxo. Esse bruxo, ele não é ruim. O problema só é que ele não combina com essas cartas aqui. Se tivesse uma fadinha interessante, ele até combinaria. Vou botar esse aqui em defesa e vamos atacar com feijãozinho. Soldado de feijão. Tá, tá conseguindo dominar a parada. Ele sozinho no ataque, né? 1400 é muito fraco. Mais pra frente, quando a gente voltar pra nossa era atual, né? Aí a gente tem tá era antiga. Ou quando a gente ir para uma, uma era mais avançada, a gente vai enfrentar muita dificuldade. Flames Herberus. Aquela planta, ela, como eu disse, ela tinha atributo de fogo. E o bestinha era um animalzinho, né? Então... para aqui eu perco. Então a gente aproveita e faz um, um monstro bem poderoso. Flames Herberus. Essa carta aqui, junto com a mystical sand, é umas cartas padrões, assim, pra gente ter sempre no deck. Porque 2100 é uma pontuação boa para se salvar de alguma situação ruim. Ó, aqui tem um fantasma e o e o, e o bruxinho. Se não me for a memória, dá coisa. E aí... Fantasma mágico, viu? Um bruxo e um mágico ao mesmo tempo Um bruxo mágico, não Um bruxo e um fantasma, né Malendo Aí, próxima rodada Soldier Bean já é suficiente O soldado de feijão Beleza, já arregou Pô, eu fiz, fiz, fiz, fiz E não veio a carta de dragão não consegui, não consegui usar o equipamento Vamos botar o Penguin Soldier aqui. Vamos eliminar a Fera líquida. Eita, que bicho feio. Um slime com o olho de, de pérolas. Beleza. Estamos conseguindo essas primeiras vitórias. De Mestre dos sapos. Eu não lembro. Deve ser de água, sabe disso? Tá Agora. Agora eu vou lá fora. Vou ver o que está acontecendo. Ele vai me lembrar. Vou lá para um, um lugar lá onde está o Joe e o, e o Kaiba. É que tem o Seto e tem o Kaiba. Não lembro, nunca lembro que é qualquer qual é qual. Está tendo um festival ali e tudo mais. Tá? Aqueles mascarados que parecem muito com os sacerdotes que a gente vai enfrentar. Aqui, o, cada uh, templo de cada tipo tem dois sacerdotes, o primário e o líder. Aqui tem vários primários que dão cartas muito boas. Quando a gente tiver um nível bom de ganhar deles, a gente vai ter que enfrentar no friduelo eles várias vezes para poder ganhar carta boa. Aqui é só a trova. Aqui a gente só vai conversar, conversar com o Jono. E o Seto Kaiba vai, vai me provocar, eu vou aceitar, mas nesse momento não terá um duelo, só no, em seguida. Saindo daqui, a gente tem que falar com o Simon não sei o que para eu tentar enfrentar ele, ele também ainda mais estrelinha e mais carta, a gente fica com o nosso, vamos supor assim, nossa galeria de adversários fica completa. Se eu perder, na verdade qualquer etapa aqui, ele fala se eu perder eu volto pro quarto e acabou, eu passei, não. Na verdade qualquer um que eu enfrentar aqui eu perder, é game over. Eu não tenho margem para perder. Então bora. Vamos lá, Simon. Tá. O equipamento dragão já veio. Essa besta aqui. Mil de defesa contra ele, não sei se vai adiantar essa fada aqui, eu acho que, eu acho que não combina com aquele ali, mas eu vou, ah, vou tentar. Vamos fazer um teste, a gente pegar uma mão boa. Olha ali, rapaz, que disse. Piorou. <risos> tá bom, de um jeito ou de outro ia ser ruim. Então vamos enfrentar o Simon, não sei das quantas. Beleza, vou estar em defesa. Aí, perfeito, era isso que eu queria fazer Dragão, planta e equipamento Pode reparar que esse tipo de fusão assim nunca foi feito no anime, né? Coisa uma por cima do outro, automático Espectro da sombra Cara, eu, eu não vou atacar, eu, eu vou atacar, quer saber eu vou atacar assim. Eu não ia atacar pra não tomar dano, mas quer saber, agora eu vou no ataque meio kamikaze Vem pra cima, rapaz, vem pra cima Ó, temos aqui de novo o castorzinho. Temos um bruxo. Temos uma pedra. Vou botar essas imundícias aqui. Cara, ela ganha. Boa. Recomendo que tivesse mais de que mil de defesa. uma estrela guardiã nossa tinha vantagem. E outro mostrei Vai ficar só na Guards. Água, espada e besta. Se eu não me engano, esse espada e besta dá um tigrezinho. Ali o tigre do machado. Não é tio do machado, tá? É tigre do machado. O tio do machado é bom. Beleza, vamos deixar essas fraquinhas de reserva, agora vamos ver o que, que eles vão fazer. Será que eles vão atacar minhas cartinhas de defesa? Eles não, né? ele não é ele, não é jogo em duplo? Serpente de fogo, fantasma, planta... Olha, eu não tenho certeza. Aí, foi. fantasma de pedra... Ah, fantasma de pedra ele deixa de ser fantasma, ele fica só pedra, tá? <risos> teste não funcionou eu não lembrava dessa parte Mete bronca aí mais uma vitória para o nosso time beleza clava da chave clava da chave uma fadinha boa ela é fraca mas ela é feminina amafada e combina muito bem beleza que nós vamos fazer agora loja de cartas por quê porque nós vamos salvar o jogo neste momento nós vamos Fazer um save state. E na próxima jogatina vamos enfrentar os próximos amiguinhos. Vamos mostrar aqui, ó, vamos voltar para o menu inicial. mostrar quem nós já derrotamos. Duelo livre. Nossa galeria. Temos a Tia. A Tiana. Temos o Aldeão, que é o figurante de bigode. O Aldeão 2, que é o gurizinho. E o Aldeão 3, que é a véia. Oh, editar deck, ah, eu vou só pegar a clava, a clava da chave, eu vou tirar, vou tirar algum bicho fraquinho aqui, aqui, o Karibol, eu odeio caribou beleza, nosso deck já tá pronto, vamos salvar novamente. Fechou pessoal, essa foi a nossa primeira jogatina, enfrentamos uma galerinha, é próximo vamos enfrentar o Joey e o Seto e vamos trocar de era. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, certo? Espero que vocês tenham curtido, eu adorei esse simuladorzinho novo de Playstation 1 que eu arrumei aqui para recomeçar a minha série do Yu-Gi-Oh! que é um jogo que eu gosto bastante. Espero que vocês curtam também. Em breve outros jogos de Playstation 1. Vamos trazer Resident Evil 2, vamos trazer Breath of Fire 4, entre outros, certo? Muito obrigado e até a próxima. Yeah.